A sugestão de nome para esse acampamento, eu acharia nada melhor, nada né? mais do que 6 de abril. Por que 6 de abril? Eu garanto que tem muita gente aqui que também ainda é vítima da chuva de 2010, então eu proponho esse nome, nada melhor do que 6 de abril, porque vai ser um nome que vai ser lembrado sempre. Alguém aqui, alguém aqui lembra do dia 6 de abril, pessoal? Quem lembra levanta a mão, pessoal. Tem a ver com Niterói esse data, pessoal. Você já viu alguma rua com esse nome, pessoal? Você já viu algum parque com esse nome, pessoal? Vamos dar esse nome para a nossa ocupação, pessoal. Nossa sala de palmas, nossa ocupação da batizada, pessoal. Seis de abril, é, meu senhor! ligeiro, quem não pode com a formiga, não atiça o formigueiro! Fiz ligeiro, fiz ligeiro, quem não pode com a formiga, não atiça o formigueiro! Quem não pode com a formiga, não atiça o formigueiro! Quem não pode com a formiga, não atiça o formigueiro!